Fala pessoal, mantendo nosso contato direto com vocês, chegou a hora de responder aqui a pergunta do Derocinonato de Curitiba, Paraná, e ele fala o seguinte, o que o Bolsonaro acha do Bitcoin e das demais moedas digitais, ele acha que deve regular, taxar, proibir? Meus caros, eu confesso que eu nunca falei com o Jair Bolsonaro com relação ao Bitcoin, mas já li o livro do professor Fernando Urich, sobre essa matéria, e na verdade, para você que não está entendendo muito bem o que a gente está falando, Bitcoin é uma moeda virtual. E qual é a grande sacada dela? É que o governo não tem poder sobre essa moeda. O governo brasileiro ele pode emitir mais papel moeda e gerar inflação. Ele pode fazer uma desvalorização do dólar frente ao real. Ele consegue jogar com câmbio flutuante, injeta dólar, tira dólar, enfim. Ele tem uma determinada, um determinado poder sobre a sua moeda. E com o Bitcoin isso aí não ocorre. Então existe um movimento em que diversos governos pelo mundo estão tentando taxar, regulamentar o Bitcoin a fim de proibi lo E a principal argumentação é de que o Bitcoin é usado para lavar dinheiro. Meus caros, será que o papel moeda também não é utilizado nessa lavagem de capitais? Porque é o seguinte, quando algum malfeitor consegue um dinheiro extra, um dinheiro ilegal, ele não coloca no banco. Ele não coloca no sistema financeiro. Ele faz igual ao Gedel, 50 milhões na casa dele. E aí, vamos proibir o papel moeda também? Eu acho que não é muito por aí. A matéria cabe um debate, mas pela visão do cidadão, eu seria favorável ao Bitcoin sim. Até porque é uma tendência mundial em que os próprios bancos já estão começando a negociar os bitcoins. É um negócio arriscado, existem papéis que são mais confiáveis para você investir, mas tem gente que já está colocando o seu dinheiro lá. E se você se interessar pelo assunto, quiser entender um pouquinho mais sobre o que são essas moedas virtuais, eu aconselho o livro do professor Fernando Uris. Beleza? Então tá aí, prezado, derocinonado. Obrigado pela pergunta, um abraço, fica com Deus.